Essa palavra aqui é muito famosa, né? Off. Principalmente em aparelhos eletrônicos ou jogos de videogame e, e tudo mais, softwares, né? Vamos ver essa palavra aqui hoje. What's up, learners? Junior Silveira aqui, seu professor de inglês online e o um mensageiro da brilhagem. Essa palavra off é bem famosa. Primeiro de tudo, não confunda esse off com dois Fs com of, que tem um F só. E não, você não ouviu errado. Eu falei of, né? Mas, Júnior, é um o e um f só. Por que, que você falou com som de v, alguma coisa? É assim que pronuncia, of. Então, vamos primeiro pegar a diferença na pronúncia. Essa aqui, ó, com dois f's, of, off e com um f só, of. Pegou? Muito bem. Dito isso, a palavra of... Ela está aí relacionada com coisas que afastam né, você de alguma coisa, coisas de coisas, situações de situações, que se afastam, se distanciam, que saem fora, né, são sempre coisas que, que afastam, né, que desligam. Tanto é que o rádio, né, ou a televisão, os aparelhos eletrônicos, tem ali o on, né, que é para ligar, e o off, para desligar, para cancelar, afastar, para acabar com aquilo. Então essa é a ideia do off. E aí eu separei aqui expressões com essa preposição aí para a gente estudar e você vai anotando aí e coloca aqui nos comentários quais delas você já conhecia ou não tá bom então a primeira delas que eu separei aqui é o, o get e você coloca o off depois então fica get off get off get off get off significa sai fora sai fora a gente tem o get que tem aí várias traduções né é impossível você ter uma tradução exata para o get eu já falei sobre isso em alguns outros vídeos aqui no canal e aí quando você coloca o off Fica, sai fora, então você pode falar assim, ó, get off, get off, man, sai fora, cara, get off. Tem a segunda aqui com off também, só que ao invés do get, você coloca o back, back off. Back tem várias traduções, né, costas ou trás, né, alguma coisa, Tra, parte, trás de parte traseira, tá? Agora, quando você fala back off, você tá dizendo para se afastar, back off, back off tá? Então, se, se alguém tiver chegando para cima de você aí, né, que não te encarar, você, uh, back off, back off, back off. certo flash, back off, back off. Muito bem. A terceira que eu separei aqui é com day, day off. Day, todo mundo aí sabe, né, que é dia, tá? Tem até aquela piada, né, do payday, né, que é o dia do pagamento, né? Flash, do you like payday? Eu amo. <risos> Todo mundo gosta de um payday, né? Payday é o dia do pagamento, tá? Mas, tirando o pay, né? É, temos o day off. Day off é o dia de folga. É o dia que você não trabalha. Supostamente você não deveria trabalhar no seu day off. Lembra que eu falei que o off tem aquela ideia de, afaste, de afastar, de desligar? Então você se desliga do trabalho, né? Você cancela o seu trabalho. Você fica de folga. E depois eu troco o day por call. Call que é de ligar, né? Chamar. Então a gente tem o call off. Call off. Call off significa cancelar. É isso mesmo, cancelar. Você pode fazer um call off a, a, a delivery, a, a delivery. You call off your delivery. Você cancela o seu pedido, por exemplo, né? Então esse é um termo muito usado hoje na internet, né? Todo mundo é cancelado, todo mundo recebe um call off, né? Eu nunca fui. Não de tamanhas proporções, né, Flash. Acho que nunca foi assim. já foi um pouco cancelado né já foi um pouco called off muito menos já foi flash eu não. Não? Eu não ainda não o próximo é com drive drive off drive off é dirigir né drive dirigir e quando você coloca o off na frente vira expulsar expulsar é como se você dirigir para fora não traduz ao pé da letra tá você vai expulsar alguém quando você diz drive off I'm driving you off Estou te expulsando. I'm driving you off uh, from here. Eu estou te expulsando daqui. Um exemplo, tá? Mantenha o off e agora você troca o drive por face. Face, face off. Face é tipo, pode ser a face, né? o seu rosto, ou também uh, o verbo encarar. Né? Face this situation. Né? encara essa situação. Mas aí quando a gente coloca o off na frente, você transforma em uma expressão de confrontar. Bom, é mais ou menos igual ali, né, o face, né, de encarar, encarar confrontar. E o face off, the problem, né, você confronta o problema. Face off. E quando você troca o face por I'm, I'm, né, que é o I am, né, o pronome aí, o verbo to be, fica I'm off. I'm off significa eu estou fora, estou fora, I'm off. Então, se você... É, sei lá viajou pra praia desligou o celular tá incomunicável você tá off né? não tem aquela expressão do, do, do, do eu tô on né? o pai tá on né? o pai tá off é o pai tá fora <risos> né? né flash eu, eu acho que o Neymar falava isso o pai tá on Vai o pai tá, tá off né? enfim I'm off eu tô fora tô incomunicável tô ninguém consegue falar comigo tô desencanado, I'm off tá eu preciso muito disso inclusive e aí eu coloco agora junto com off o turn it turn it turn é tipo virar né virar trocar e aí quando eu coloco o off turn it off eu tô dando como se fosse um é um, um, um imperativo né desliga isso desligue turn it off turn it off desliga então lembra que eu falei dos aparelhos eletrônicos tem off então você tá lá com o rádio ligado no último volume aí chega aí a tua mãe e fala turn it off now turn it off right now Desliga agora, né? Desliga isso agora. Minha mãe falava muito isso pra mim quando eu ficava ouvindo ali a, os, os rádios, né? Jovem Pan, 89, né? Os rocão lá bem, bem alto lá, minha mãe enchendo meu saco. E por falar em encher o saco, né? Piss off. Piss off. Piss off literalmente significa se irritar né? com alguém. É, você tá ali enchendo o saco da pessoa e a pessoa, claro, vai ficar... Com você, né? Pode falar isso. Mas o Flash coloca aí um pi, né? Então, piss off se irritar. Né? My mom is pissed off with me. Minha mãe tá... E tá comigo, tá? Piss off. A princípio seriam sete expressões com off, só que acabei me, me empolgando e taquei nove aqui. É, então, se você conhecia algumas delas, coloca aqui embaixo nos comentários. Faz exemplos também de frases, que eu vou ter o maior prazer de interagir com você nos comentários. E se você não conhecia algumas delas, coloca aqui também. Diz aí, compartilha com a gente quais que você aprendeu hoje, tá bom? Não vai embora ainda, porque eu sempre separo vídeos pra você aqui, ó, desse lado. Sempre vão te ajudar na sua jornada rumo à fluência. No inglês. Pode clicar e a brilhagem acontecerá. Thank you so much guys for watching e lembrem-se todos vocês, lembrem-se! See you around! Bye!